Muito se fala em peça-chave, que toda mulher tem que ter, tem que ter um vestido X, uma camisa Y. Mas e aí, o que você acha disso? Você acha que toda mulher tem que ter uma peça? Tem que ter mesmo uma peça-chave? Ou você acha que tudo isso é papo furado? Olá, eu sou a Marcela Damaso, idealizadora do meu atemporal. E se você ainda não se inscreveu neste canal, peço para que você se inscreva agora e já deixa o teu like Aproveita também e ativa o sininho para você ser avisada toda vez que eu postar um vídeo. E se você ainda não me segue nas redes sociais, é muito fácil. É só digitar arroba Por muito tempo eu acreditei né, que toda mulher tinha que ter a peça XYZ e que era necessário que você tivesse uma camisa branca, uma calça preta de alfaiataria, um vestido tubinho preto. E durante esse tempo eu fiquei presa. Nessa, nesse ciclo dessas peças que eu acabei nem usando, né? Tinham peças que não faziam mesmo parte do, do meu guarda-roupa, do meu estilo e essas peças acabaram que elas ficaram bem encostadas. Algumas assim, só pegando poeira e algumas eu nem tirei a etiqueta. Mas elas ficavam lá e assim, eu deixava essas peças lá porque é aquela coisa, né? Ah, vai que um dia eu preciso. E era sempre assim, vai que um dia eu tenho uma entrevista de emprego e aí eu vou precisar de uma camisa branca. Caramba, eu sempre trabalhei com moda, né? Acho que a última coisa que iriam me pedir ou pedir numa empresa de moda é pra você ir de uma forma formal ou você ir de alguma forma super específica que você tenha que usar uma camisa branca. Mas eu achava que isso poderia acontecer de alguma forma e eu deixava lá. Achava uma vez ou outra, eu olhava, ah não, tudo bem, eu não vou jogar, porque... Posso precisar, mas assim a verdade é que esse dia nunca chegou. Eu nunca precisei de usar uma camisa branca para ir é, numa, um, numa entrevista de emprego e eu também nunca precisei de um vestinho preto, tubinho, para nada na minha vida, mesmo porque esse tipo de vestido não valoriza tanto o meu corpo e eu nem me sinto tão bem com o vestido todo justo, né? Se a gente estiver falando de um vestido mais um tubinho, <risos> fala tubinho, mas existem N. N formas que as pessoas falam, mas esse vestido mais ajustado, né, o tubinho ele é um pouquinho mais solto, é, se, é, fazendo essa referência lá da década de 60, mas é um tipo de vestido todo justo que eu não, não gostava, da mesma forma você tem que ter uma blusinha de alcinha de cetim, Para quê? Eu nem gosto de blusinha de alcinha, eu não gosto desse, da alcinha, o vestido, eu não gosto disso, então não tem o porquê de eu manter isso, né? no meu guarda-roupa, mas durante muito tempo eu mantive sim. E aí foi então que me deu né, um estalo, uma hora você tem que acordar para a vida. E eu falei, poxa vida, né, é, eu tenho que si, sim ter as minhas peças, mas elas têm que ser peças que são adequadas para o meu estilo de vida. Elas têm que se adequar com o meu estilo pessoal, com o meu gosto pessoal, com o meu dia a dia. É, eu não preciso ficar comprando... É, uma peça para eu reter para um dia imaginário que eu vá usar, que eu vá precisar. E outra, eu sei que na internet está assim de lista de peças-chave que toda mulher tem que ter. É, Peça-chave que você precisa ter no teu guarda-roupa. Peça-chave que você vai atualizar todo o teu look. E na verdade, quando você começa a entrar nessas listas, né? Eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Você acaba se fechando para para que é importante para você e para estilo de vida, entende? E aí você entra naquele ciclo de ficar usando o um uniforme, porque... Ah, é muita preguiça, né? E assim, eu concordo. que é, Quando a gente não tem um guarda-roupa é, que vá harmonizar com todas as peças, um guarda-roupa que você que seja inteligente, que você consiga coordenar as suas peças, é isso que acontece. Você acaba deixando o seu lifestyle, o teu gosto pessoal, para seguir a lista de uma pessoa. Talvez, aí tá? eu digo talvez, é, aquela lista de peças que toda mulher tem que ter, que essa essa pessoa criou, sirva para ela naquele momento da vida dela. Talvez isso nunca, você nunca vai usar. Tem mulheres que odeiam usar camisa. Né? A minha cunhada não, não se vê usando camisa por N motivos. Então, para que eu vou falar para ela, olha, você precisa ter uma camisa sim. Não faz parte do estilo dela. Então, não tem porquê dela seguir essa lista e deixar a bendita da camisa lá para quando for numa entrevista de emprego, ou para quando fizer o look x que olhou no, no Pinterest ou se inspirou em alguém. E quando a gente fala em gosto pessoal, né, é assim, ah, é besteira porque eu sempre compro o que eu gosto. Mas tem muita mulher que compra roupa porque fica mais fácil de combinar. Ela não pensa no estilo que ela quer ter, no estilo de vida dela, no que ela gosta realmente. E aí vai, compra aquele monte de, de roupa que todo mundo fala que é para ter, as roupas ficam encostadas e ela passa a usar, como eu já fiz isso também, usar um uniforme, né? um uniforme chato e sem graça, aquele uniforme que você que nada diz nada pra ninguém. Então eu vou te dar aqui alguns motivos para você pensar e começar a entender como você vai criar, como você vai é, entender quais são as peças-chave pra você no teu estilo de vida, tá? Eu não vou falar aqui do meu pra vocês copiarem as minhas peças-chave, mas pra vocês fazerem as escolhas certas. E eu vou falar agora também, né, de escolha. A escolha vem muito antes da compra da peça. eu vou explicar o porquê. Você primeiro vai fazer essas perguntas, né? Você tem que fazer algumas perguntas. É, eu quero um vestido vermelho. Eu tenho onde usar esse vestido? Ele vai combinar com o resto das, dos meus acessórios? Faz parte do meu estilo de vida? Vai me empoderar? Vai facilitar a minha vida? Ou vai ser mais uma peça que eu vou olhar e não vou saber o que fazer com ela dentro do meu guarda-roupa? E aí você também vai um pouquinho além. Por quê? Por que, que eu preciso disso? Eu vou usar de verdade? É uma... é uma fase na minha vida que eu quero usar esse vestido vermelho? Ou é só uma tendência que vai passar? Não, eu gosto, realmente era o que eu estava buscando, o que eu estava procurando, então eu quero esse vestido. São essas perguntas que vão guiar vocês para aquilo que é mais assertivo ter ou não ter buscar ou não buscar essa peça chave por isso que eu falo que vem antes da compra porque não é só você fazer uma lista e olha, eu quero ter uma uma blusa preta uma jaqueta jeans um blazer com estampa listrada eu preciso de um short x não é isso você tem que entender primeiro o porquê que você quer tem que saber fazer as escolhas certas das peças certas porque a peça chave é aquela peça que quando você não tem nada para vestir, porque acontece de você olhar e falar, nossa, hoje, ai, eu não sei o que eu vou vestir, eu estou olhando, para nem não ter o que vestir, você não se identifica. Às vezes acontece comigo, eu quero alguma coisa muito diferente e eu, e eu não tô ali no clima para fazer uma combinação nova, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu recorro as minhas peças-chave. Se eu estou, se está calor, é... Quase que certeza que eu vou colocar uma saia pliçada, um laser por cima, um, um tênis. E ali, pronto, eu estou me sentindo bem. Outra forma de você entender o que são essas peças-chave, é você começar a entender que são aquelas peças rápidas, que você não precisa pensar. E que são as peças que vão combinar com todas as suas outras peças também. É importante dizer isso. Peça-chave não é só aquela peça-chave bonitinha para você olhar e achar bonita no teu guarda-roupa. É uma peça que vai te servir no dia a dia para N motivos. para você se sentir mais atraente, mais empoderada, mais bonita, bem vestida, estilosa. É para isso que a peça chave serve. E quando você passa a fazer essa compra, que eu chamo de compra inteligente, você acaba não tendo culpa. Você acaba não tendo aquela culpa de Puxa, comprei mais uma peça que eu sei que eu não vou usar. Mais uma peça que vai ficar lá, encalhada no meu guarda-roupa, que eu não sei o que eu vou fazer mais um dinheiro que eu joguei fora, porque eu sei, eu tenho certeza, e é sempre assim, a certeza vem sempre depois que você compra e que passa os 30 dias que a loja te dá o direito de trocar a peça. Quando você tem as suas peças-chave que você sabe, né, tem mais, você mergulha, já está imersa em autoconhecimento, é, essa peça-chave não vai te trazer culpa, porque você sabe que ela tem o, o tipo certo para você. Então assim, você começa a buscar também os elementos que te fazem se sentir do jeito que você quer se sentir. Então, ah, ela tem que me deixar mais alta, essa, essa roupa me deixa mais alta? ah Eu quero me sentir mais curvilínea, essa roupa vai acentuar mais minha cintura? Vai acentuar, vai acentuar as minhas curvas? Começar a pensar nessa questão também do teu corpo, de como você quer aparecer Nem todo mundo quer parecer, quer ter o equilíbrio, quer ter tudo no lugar. Eu, por exemplo, gosto de roupas mais afastadas do corpo, então buscar uma cintura na roupa é basicamente a última coisa que eu vou procurar. Mas tem outros elementos que eu preciso ter, então assim, é, eu quero uma roupa mais ampla, a cor provavelmente vai ser preta, branca, vermelha, vai ter é, essas cores que já tem na minha, no meu guarda-roupa, que eu sei que vão combinar por exemplo vocês me verem com o azul royal eu tenho uma peça azul royal que eu ganhei uma camiseta do meu pai então assim, não é uma peça que eu vou lá, vou comprar, porque eu sei que é uma cor que eu não gosto tanto então se eu tiver uma cor seja preta, branca, cinza vermelho, rosa é muito mais fácil de eu arrumar da mesma forma, laranja, o verde existem aí várias coisas então eu sei que eu não, não é que eu não posso mas que eu que vai sair muito da minha zona de conforto e não vai ser uma peça, uma peça chave para usar no meu dia a dia. Mas se ela tiver essa, essa amplitude, é, que vai me trazer satisfação, vai me deixar descolada, vai me deixar super confortável, eu sei que essa é uma peça chave. Entende que esses elementos são muito mais importantes do que você seguir uma lista na internet dizendo que você tem que ter peça X, Y Z. E aí eu acho mais engraçado ainda quando as pessoas vão além. Além delas falarem que você tem que ter a peça X, igual eu já vi falar que você tem que ter uma jaqueta jeans, se isso não faz parte da tua vida ou você nem gosta dessa tendência, porque a jaqueta jeans é uma tendência, não é uma peça, é, não é uma peça que não sai de moda, o que, que você faz depois que ela sai de moda? você vai continuar a usar porque faz o seu estilo ou você comprou porque estava numa lista, você tinha que ter, usou pouco e vai descartar e que se de tudo você tiver ainda um pouquinho de, de dificuldades de pensar em que peças podem ser as suas peças chave eu vou, você, eu vou pedir para você pensar em peças que você já se sentiu muito bem já se sentiu muito feliz, muito bonita, muito bem vestida, muito estilosa é a partir daí que você vai procurar esses elementos então, eu tava com uma saia super rodada, nossa, me senti tão bonita, tão feminina, tão elegante, tão sexy. Você vai começar a buscar saias que tenham essa pegada, os vestidos. Se você gosta, é uma mulher exuberante, gosta de marcar o corpo, você vai procurar por peças que sejam mais ajustadas. Não que necessariamente sejam todas justas, mas que elas tenham um tipo de, de, de cintura na peça. Então, você vai começar a pegar esses pequenos detalhes, tá? Para formar a tua as tuas, quais são as tuas peças chaves. Outra coisa bacana de falar é que você tem que pensar sim no teu lifestyle. Não adianta nada você achar muito bonito, eu sempre te dou esse exemplo aqui de saia live super justa escarpão, não faz parte da minha vida, eu não preciso ter essas peças. Seria peça-chave para mim muito se eu tivesse um estilo de vida que acompanhasse esse estilo pessoal. Mas não é o caso. Eu sou muito mais casual e eu sempre tento trazer muito da, da casualidade mesmo quando eu estou usando uma alfaiataria, por exemplo, normalmente quando eu estou com uma calça de alfaiataria e ela assim, é super estruturada, eu estou com tênis um tênis, uma sapatilha, não estou com um salto, não estou com um salto 15, um escarpão maravilhoso, não, é um tênis, uma sapatilha, uma, né, uma rasteirinha, então começa a pensar no teu lifestyle e para você entender também o porquê dessas peças chave por que, que eu falo sempre nisso, de lifestyle? Porque assim, vamos imaginar uma situação hipotética. Você é uma professora. E aí, né, seguindo a, a premissa de peça-chave que toda mulher tem que ter, e as pessoas imaginam isso, eu acho muito engraçado, né? Quando você vê assim no Instagram, peças para a professora. A professora está com um vestido bem justo e um escarpão. Ou você, vamos imaginar que você ama esse estilo de vida, tá? E aí você é uma professora, sei lá, do jardim da infância ou do ensino fundamental, que seja. E aí você começa a pensar no teu dia a dia ali com um vestido super justo desse, com um, um escarpão alto. Você consegue brincar com as crianças? Você consegue se concentrar no que você está falando, você vai estar tá mais concentrada para ver se não tem nada fora do lugar, se você colocou aquele vestido certo, se não está marcando a calcinha, se o sutiã não está aparecendo, se você não está com dor na perna, consegue correr atrás dessas crianças, você vai conseguir é, dar uma aula confortável. Ou se você mesmo tivesse com uma camisa e uma saia mais justa, né? você ia conseguir sentar com essas crianças e brincar? Ficar preocupada com decote, talvez... Se muito profundo, está muito fechado ou seria muito melhor se você adequasse eh, o seu estilo pessoal com as suas peças chave com o teu estilo de vida. Já que você tem esse estilo, não que você não possa ter, se você costuma sair dessa forma não tem problema nenhum, não estou barrando nem querendo que você não use as peças que estão no seu dia a dia, mas se essa não é a sua rotina não tem porquê. Mesmo porque se você estivesse trabalhando com uma professora, igual eu disse antes, não seria muito mais confortável se você tivesse uma calça jogger, uma camiseta, uma sapatilha, um tênis, um macacão, uma peça que realmente te deixe confortável à vontade, mas que te deixe bonita, pronta para o teu dia a dia, pronta para a tua vida. Não adianta você ter uma peça que alguém falou que tinha alguma lista se ela não cabe na tua vida. E tenta pensar, né? Igual eu falei do profissional, porque as pessoas costumam trabalhar, né? Cinco dias da semana. Então você tem que estar, sim, preparada para esses cinco dias da semana que você está trabalhando. Mas se nesse meio tempo você vai ao cinema, você sai para dançar, você vai em uma exposição, não agora, né, gente, que a gente está no meio de uma pandemia, mas se você tem um estilo de vida mais agitado, não tem por que também você. Essa chave ela tem que se encaixar né, em todos os estilos da, do teu, da, da tua vida. Não que a, o sapato que você usa na balada você precise usar é, terminantemente no seu trabalho. Não é isso. Mas você precisa sim ter essas peças-chave para né, para tua vida, para você estar sempre bem vestida, se sentir bem e super estilosa. E uma outra coisa que eu Acho que é bacana fazer, você documentar aquilo que você está usando. Então vamos pensar o seguinte, você fez um look muito legal, muito bacana e ach se achou linda. E aí de repente você esqueceu de como você fez aquela produção. Então nada mais justo que você documentar. E aí assim, não precisa ser, né? Ah, não precisa ter uma câmera muito potente, fazer vídeos, nada disso. Vai pra frente do espelho, faz uma selfie, acabou. Né? tira uma selfie, bate uma foto simples, sem nenhum alarde é realmente só para você documentar e aí da mesma forma que você documenta os estilos de vida que você gostaria de ter né? os estilos pessoais que você gostaria de ter se inspira em outras mulheres você também pode se inspirar em você mesma, fez um look bacana se sentiu bonita, quer repetir tira a foto, documenta e sempre prestando atenção assim é, no tecido, na cor, na modelagem, no tipo, se você usa mais saia, mais calça, mais vestido. Tudo isso tem que fazer sentido para você, tem que fazer sentido para o seu dia a dia, tem que ser confortável, não pode ter nada assim que você fique pensando muito que você tem que é, perder tempo para se arrumar. A peça chave tem essa função de tirar esse peso, esse fardo do seu dia a dia, das suas manhãs, antes de trabalhar. De você saber que são peças que vão combinar com tudo. Então esses detalhes que vão definir quais são as suas peças-chave. E não custa nada né, lembrar, é, reforçar, que você pode sim ter na listinha, mas você pode ter a tua listinha. Então de repente, se você vê que você está usando muita camisa, ou muita blusinha ombro a ombro, muita blusinha de alcinha, ou mais vestido que calça, documenta é isso. Olha, eu, tenho, eu preciso de uma calça assim... Estou sentindo falta de uma calça de alfaiataria, estou sentindo falta de uma pantacur, ou não, já tenho calça de alfaiataria bastante, eu estou precisando agora de uma calça para combinar com essas peças. Então você vai montando essa lista, porque quando você precisar fazer novas compras, você já sabe, você não entra em furadas. E conforme você vai fazendo isso sempre, essas peças vão ficar, essas peças chave, as suas escolhas vão ficar mais naturais e vão ficar muito mais fáceis, a ponto de você não precisar de lista nenhuma, nem da sua própria lista. Eu sempre mantenho quando eu preciso renovar o meu guarda-roupa, ou de vez em quando, às vezes, né gente, o estilo da gente muda por N motivos, eu já falei aqui no canal sobre isso, você, é bom você se manter no estilo que você quer, né, então, é, eu amadureci no meu estilo, então o que, que eu quero trazer pra minha, pra minha essência, para o meu estilo? Cabe no meu estilo de vida isso que eu quero, que eu tô me inspirando? Aí sim, você vai começar de novo, a fazer a tua lista. E aí você vai começar novamente a usar essas peças que são peças-chave. O que eu digo é que não é muito difícil você mudar da água para o vinho sempre. Né? A questão aqui que eu sempre falo, que eu sempre pontuo do estilo atemporal, é que você tem um estilo que não tenha, regra, é, não tenha regras e não tenha prazo de validade. Em que você fique com só aquilo que é essencial para você. Então, quando você for pensar em peça-chave, não pense em tendências que você vai usar daqui três meses e vai jogar fora. Isso não é uma peça-chave. É uma, pe... uma peça de tendência. Pensa sempre a longo prazo. Eu me vejo usando isso daqui um ano, dois anos. Eu sei que às vezes é muito louco, né? Mas, gente, eu tenho peças que duram muito tempo. Essa mesma, essa peça, é de 2019. Né? E eu não pretendo deixá-la tão cedo. 5, 10 anos, já falei aqui, eu uso todos porque tem todos todos esses elementos que eu gosto, então fica aí a reflexão para você parar de seguir a lista dos outros, a lista das outras mulheres, lista de Pinterest, de Instagram, de blog, que não tem nada a ver com você e nada a ver com o teu estilo de vida, seja autêntica, seja original, procure pelo teu estilo pessoal, faça valer a pena o dinheiro que você investe em cada peça, e se você gostou desse vídeo, vou reforçar de novo, deixa o teu like e envia já para alguém que precisa ouvir isso. Sabe aquela tua amiga que sempre compra errado porque ela acha tudo muito bonito? Vamos lá, compartilha com ela para começar também, para ela ter uma direção já do que ela vai comprar. Eu fico por aqui, mas a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá.